Olá, bem-vindos aos dias de bricolagem do Le Roi Merlin. Nós hoje estamos aqui para apresentar os produtos da Amorim Core Composites. Basicamente, a categoria de produtos que hoje nós estamos aqui a apresentar da Amorim Core Composites são as bases para pavimentos. Passando uma breve, rápida explicação sobre a Amorim Core Composites e quem é. Portanto, a Amorim Core é uma empresa que pertence ao grupo Amorim. É uma unidade de negócio que está dividida em 25 segmentos de negócio completamente distintos, desde o aeroespacial aos pavimentos, que é aquilo que a gente vem cá hoje falar, até ao footwear, até portanto, abrange um conjunto de áreas de negócio muitíssimo diversas e muitíssimo também interessantes, com aplicações muito diferentes da, da cortiça. É, algo que é importante também salientar, e vivemos dias também que acho que importam também reforçar essa mensagem, passa muito pela questão de, de algo que faz parte do DNA da do Grupo Amorim, neste caso em particular da Amorim Core Composites, que é tudo o que seja relacionado com sustentabilidade. Portanto, fala-se muito hoje em dia naquilo que é a pegada de carbono. Tudo o que diz respeito ao nosso desenvolvimento de produtos na Amorim Core Composites, há sempre essa preocupação. Portanto, nós temos um forte core relacionado com a inovação e R&D, e todos os novos produtos que nós desenvolvemos, entre os quais as bases de pavimentos que hoje vimos aqui apresentar, têm uma forte componente sempre ligada à sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade é algo para nós que é muito intrínseco, está eh, internamente, sempre ligado àquilo que é o nosso negócio eh, e por isso para nós é importante também sempre reforçar essa mensagem numa altura em que muito se fala naquilo que são as preocupações ambientais, aquilo que eh, é a pegada que cada produto e que cada um de nós eh, contribui eh, para o ambiente. Eh, Passando, então, àquilo que eh, nos traz hoje aqui aos Dias de Brigolais do Le Roi Merlin, eh, passar a explicar-vos, então, qual é a nossa oferta de bases para, para, para pavimentos. Eh, as bases para pavimentos têm várias denominações, ou é bases ou é underlays, eh, depende um bocadinho de, de, de, do país em que estamos a falar. A, a Marine Corps Composites também tem uma abrangência global, mundial, onde vende esta tipologia de artigos em diversas geografias e que depois esta tipologia de artigos também diverge muito de país para país e de geografia para geografia porque o modelo de instalação, de construção, também muda muito de país para país. Concentrando-nos aqui hoje eh, naquilo que é eh, Portugal e o modelo construtivo de Portugal é para nós importante salientar quais são os principais atributos eh, efetivamente de cada um dos nossos produtos. Portanto, a nossa coleção, a nossa eh, abordagem ao desenvolvimento de uma coleção para bases para pavimentos, prendeu-se muito essencialmente com aquilo que existe como categoria de pavimentos no mercado. Ou seja, existem um conjunto de categorias já existentes, desde os laminados, aos resilientes, os chamados LVTs, os vinílicos, aos pisos de madeira, aos pisos cerâmicos, e portanto, havendo todo este leque de tipologias diferentes de pavimentos que existem no mercado, houve uma preocupação muito grande por parte da Amorim Core Composites no desenvolvimento daquilo que são as bases que servem então de grande apoio ao sistema piso como um todo. E aí a Amorim desenvolveu, a Amorim Core Composites desenvolveu efetivamente uma base específica, pelo menos uma base específica para cada um destes tipos de pavimentos. E porquê? porque cada base vai realmente ter um comportamento no sistema piso como um todo, diferente entre si. Uma base que nós vamos desenvolver, e já vamos ver um caso, dois casos práticos daquilo que, é, de que são os nossos produtos, uma base, por exemplo, para pisos vinílicos, tem características muito específicas que foram exclusivamente desenvolvidas para, para tal. Já uma base, por exemplo, para pisos laminados, tem especificações e todo um conjunto de atributos que varia consoante também aquilo que são os pisos que estamos a falar. Ou seja, assim, muito sumariamente, é claro que se calhar não é possível verem desse lado, é uma amostra muito pequenina, é, mas aqui temos uma, uma, um exemplo é, da abordagem como nós, como nós fazemos é, o nosso desenvolvimento. Ou seja, cada um destes pequenos é, é, destas pequenas amostras de material, nós temos aqui umas amostras um bocadinho maiores, mas servem efetivamente uh, uh, propósitos diferentes, ou seja, uma base 100% de cortiça, em que efetivamente tem um propósito para pisos laminados, outra base de cortiça com poliuretanos, um, e, e outra base com, com um, cortiça uh, combinada com levas. Este racional que vocês vão, aparecendo, que vão, que vão, vão vendo, é possível perceber que os bases de cortiça já não são só bases de cortiça, portanto já são bases de cortiça, já são bases de cortiça combinadas com outros materiais, neste caso poliuretanos, evas, borrachas, entre outros, que permitem um conjunto de um, finalidades de aplicação distintas entre si. Portanto, a ideia passa muito em cada uma das aplicações que, que, nós, que nós desenvolvemos, em cada um destes underlays, pegando, por exemplo, aqui num caso em que depois já vamos ver em particular, neste exemplo desta base, que é uma base para pisos resilientes, os chamados vinílicos, as bases para esta categoria de piso que tem crescido ano após ano, e a preocupação da Amorin Core Composites foi quando se deu este boom do crescimento dos pisos resilientes, a Amorin Core Composites foi pioneira no desenvolvimento de uma base para esta tipologia de artigo. Pronto, Aqui qual é a preocupação? Já vamos ver depois a demonstração em particular, mas a preocupação passa sempre por proteger o piso final. Portanto, há essa preocupação sempre de todas as bases. O seu fim é, basicamente, protegerem o sistema piso e aumentarem, claro, a longevidade do piso com as características iniciais desde que o seu consumidor compra na primeira hora. Portanto, aqui a abordagem passa muito por isso. Há um conjunto de características que vão contribuir para isso, quer sejam elas acústicas, térmicas, a resiliência do material, e isso tudo nós então vamos abordar, vamos abordar hoje na nossa, na nossa demonstração de produto, onde vamos abordar precisamente este artigo que é o go for cork Unique e o go for cork Plus. Okay? Portanto, se calhar passava então à fase da demonstração onde vamos o meu colega vai demonstrar efetivamente quais são estes atributos que eu estou aqui a falar do ponto de vista prático, ou seja, percebermos aqui... Uh, efetivamente, por exemplo, nesta primeira base que o colega está uh, a abrir uh, é o Underlay Go4Cork, a base Go4Cork Plus. Neste caso, a base go for cork Plus que nós desenvolvemos já tem uma barreira de vapor incorporada, uh, mas vamos começar com um conjunto então de características que uh, dizem respeito àquilo que é o material. Portanto, uma das principais características do material é efetivamente a resiliência, e a capacidade de absorver as irregularidades dos pisos. Como vai ser possível verificar o piso? Cada vez que nós instalamos, cada vez que nós instalamos um novo piso, há a preocupação de perceber, ok, este piso está a ser instalado sobre um piso já existente, está a ser instalado em cima de uma laje nova que foi agora construída. Qual é o sistema piso onde o, novo, o nosso novo pavimento vai ser instalado? Pronto, essa preocupação, acima de tudo, passa por. Ok, nós vamos instalar um novo pavimento em cima de uma laje nova, em cima de um piso existente, como estava a dizer, e a principal preocupação passa por regularizar todo esse piso que lá estava anterior, ou a laje, para podermos instalar o um novo piso. Isto quer dizer o quê? A nossa base de cortiça tem que ter a capacidade, uma base de 2 milímetros de cortiça, por exemplo, tem que ter a capacidade de absorver as irregularidades que estão no piso imediatamente abaixo, seja uma laje, seja um piso que já, que, que já esteja lá anteriormente. Portanto, um, 2 milímetros de cortiça em termos de espessura vão permitir corrigir até 1.8 milímetros de irregularidades que existam na laje. Isto é a capacidade da cortiça e a cortiça combinada com outros materiais, de conseguir efetivamente fazer essa recuperação. Outro dos grandes atributos, e, e o colega estava, eh, está a representar, por exemplo, uma carga em cima do, do, do pavimento, nós temos ali duas lâminas instaladas eh, em cima do pavimento. Eh, uma, uma outra eh, característica importante das nossas bases é efetivamente esta anti-slip, esta propriedade anti-slip, que permite que as lâminas do pavimento que sejam a ser instaladas não corram eh, e que fiquem eh, estáticas no local onde estão, onde estão a ser instaladas. Uh, portanto, Este caminhar que o colega está aqui a exemplificar, acaba também por ser um, uma característica importante que nós destacamos. Portanto, nós já falámos na resiliência, falámos no anti slip e aqui falamos também um bocadinho naquilo que é a abordagem acústica, ou seja, o, o principal, um dos principais atributos que queremos ver resolvidos quando moramos numa habitação, quer a gente esteja a falar de um edifício comercial ou residencial, algo que nós quando uh, compramos um piso que não queremos fazer, é passar ruídos para os pisos inferiores ou para os pisos superiores. As bases de cortiça têm essa finalidade, ou seja, é, há dois tipos de ruído, essencialmente, o ruído de impacto e o ruído uh, aéreo, e o que faz é efetivamente, com que uh, a base o que faz é reter estas frequências de ruído e basicamente quem está nos andares acima, imediatamente, imediatamente acima ou imediatamente abaixo, a maior parte do ruído causado pelo andar, pelo tráfego das pessoas, deixa de ser audível. Praticamente a maior parte das frequências ficam perdidas e deixa de ser audível. Uma base de cortiça, como é o caso desta do Plus Vapor Barrier, consegue ter uma diminuição de um ruído de impacto de 20 dB. Isto para termos uma ideia, 20 dB, um escritório com 4 a 5 pessoas, produz um ruído de 34 35 dB. Portanto, a redução de 20 dB é realmente significativo naquilo que é a dinâmica de um sistema piso como um todo. Portanto, esta é uma das importâncias que gostávamos de. este é um dos atributos que gostávamos efetivamente de ressaltar. Para além de, da questão acústica, também há a questão térmica, ou seja, quanto, é, é, muito, é algo que é muito conhecido, principalmente nas bases de cortiça, é o efeito térmico e a diferença térmica, que é como o colega está a exemplificar, quando nós temos um piso em que embaixo tem uma base de cortiça, a capacidade de resistência térmica é muito superior quando não há qualquer base instalada, ou seja, o que estamos a querer dizer é que a base de cortiça, efetivamente, neste caso o Go4Cork Plus, é, consegue reter tudo aquilo que são os desvios de temperatura nas divisões que estão imediatamente acima, abaixo, divisões interiores de uma casa, por exemplo, se eu estou a aquecer a minha sala e os quartos eu não tenho qualquer sistema de aquecimento. Se eu não tiver materiais de isolamento, neste caso térmicos, que permitam isolar a temperatura que eu estou ali a, a, a, a contribuir, vou ter um gasto de energia imenso e não vou reter qualquer parte da temperatura. Portanto, a base de cortiça tem também essa finalidade de escudo térmico perante aquilo que é o aquecimento ou o arrefecimento. A parte do antiderrapante. É, efetivamente, o tal propriedade da cortiça, portanto, tem a parte uh, do anti slip. É, um, é uma propriedade que a cortiça acaba por ter, que é este uh, este grip que não permite que, a, que, que as lâminas que são imediatamente instaladas em cima deslizem. E quando mesmo do crescimento da, do piso fazem com que haja aqui esta uh, que, que este crescimento seja controlado pela pela base uh, de cortiça. Um, eu acho que agora, se calhar Oliveira, passávamos é ah, certo, há essa, há essa, só do ponto de vista da aplicação, é, por, maioritariamente a maior, a maior parte dos instaladores já o sabe, agora o, o faça é mesmo acho que é importante e acho que também aqui os dias de bricolais também têm essa premissa que é também dar um bocadinho de algumas dicas a quem vai instalar em casa, é, efetivamente a base deve ser instalada, ou melhor o piso que é instalado depois, deve ser instalado perpendicular ao, à, à forma como a base é instalada. Portanto, desta forma vai evitar que a base eh, rasgue, vai evitar que haja qualquer tipo de desvios e assim há um isolamento total e completo daquilo que é eh, a base. O Oliveira, quando está aqui a caminhar, efetivamente é perceptível, não há qualquer movimento das placas, há, portanto, todo este gripe que é dado pela cortiça acaba por ser muito importante para não haver aqui qualquer desvio em relação às lâminas que estamos aqui eh, a verificar. É... De... Certo, certo, certo. Pronto. É, é, é, o Oliveira está, está, está a ressalvar aqui é, uma questão que acho que é, é relevante, que é, é, quando nós estamos a comparar uma base de cortiça com outra base qualquer, há a questão da gestão da, da expectativa, ou seja, nós quando estamos a comprar uma base de cortiça e estamos a dizer que ela tem uma redução de ruído de impacto de 20 decibéis, por exemplo, ou que este tem 2 milímetros hoje, ela vai ter 2 milímetros daqui a 10 anos. Principalmente, porquê? porque a cortiça tem uma capacidade de resiliência muitíssimo grande. E há um exemplo muito fácil de, das pessoas que estão em casa também perceberem o que é que estamos aqui a falar. Quando nós abrimos uma garrafa de vinho, por exemplo, e tiramos uma rolha, rapidamente, e passado poucos segundos, nós não vamos conseguir voltar a colocá-la dentro da rolha outra vez, porque ela ganhou outra vez a sua dimensão original. Ela voltou a ganhar a espessura original. As bases têm exatamente o mesmo comportamento. Ou seja, se eu hoje estou a dizer, se eu hoje venho à loja do Guamerdã, compro uma base de Go4Cork Plus ou Go4Cork Unique Eu digo que esta base tem 2 milímetros de espessura e tem 20 decibéis de uh, redução de ruído de impacto e tem um escudo térmico uh, que equivale uh, uh, a, uma determinada, uh, a um determinado número, eu estou a dizer que estas atributos são válidas hoje e daqui a 10 anos, ou seja, não há qualquer alteração dos atributos muito por causa disso. Principalmente porque a cortiça tem essa capacidade de recuperação, da resiliência, que lhe dá um, o atributo hoje e daqui a 5, 10 anos, ao longo da vida útil do, do, do edifício. Pronto, agora há a questão, acho que é importante, se calhar passamos ao, ao, a, aos sistemas, de, aos pavimentos vinílicos, com uma aplicação da nossa base especialmente desenvolvida. Uh, para o efeito, que é o go for core Unique e aqui volto uma vez mais a recordar trata-se de uma base uh, em 1.6mm de espessura uh, uma base que é composta por cortiça uh, e evas de alta densidade e aqui a questão e a preocupação no desenvolvimento desta base em particular teve muito a ver com o quê Cada vez mais uh, nós assistimos ao crescimento desta gama de artigos resilientes, os chamados pisos resilientes os LVTs Uh, as, uh, uh, uh, os pisos vinílicos, as SPCs, os WPCs e cada vez mais estes pisos têm a particularidade e um exemplo que o colega tem aqui a mostrar é um piso muito fino, de espessura muito fina 2,5mm, 3mm de espessura portanto são pisos com, com, uma dimensão, com uma espessura muito fina em que o sistema de encaixe, se não for devidamente protegido uh, rapidamente vai partir e quando eu estou a falar do devidamente protegido estou efetivamente a ressaltar a ressalvar, perdão uma das principais características deste material, portanto, porque é que a gente combina cortiça com outros materiais? A cortiça tem uma propriedade uh, muito linkada àquilo que, é, àquilo que falámos já para, para a base Go4Cork Plus, muito relacionada com a, a acústica, a térmica. As evas de alta densidade, portanto, que também são provenientes das indústrias de calçado, por exemplo, há toda uma economia circular, apenas um à parte, há toda uma economia circular aqui à volta dos nossos produtos da Amorim Core Composites e, portanto, nós fechamos o ciclo dos materiais, não deixamos que estes materiais acabem em aterro e reutilizamos, recuperamos esses materiais que são novos, um, e incorporamos os nossos, nos nossos produtos. Portanto, esta, esta EVA, voltando a, a, ao porquê das EVAs, estas EVAs de alta densidade, o que vão fazer, que era aquilo que o colega estava a demonstrar, é, vão, vão, vão fazer com que eh, o sistema de clique, quando sujeita uma carga, e o que é que é uma carga? É basicamente, o colega pode demonstrar, é, seja em edifícios comerciais ou em edifícios residenciais, é as pessoas andarem em cima da, das zonas da junta, chamada junta, é eu instalar uma mobília, um sofá, uma cama é, em cima deste, desta parte da, da, do piso. E o que é que a base faz? Basicamente, como é uma base com 600 km³ de densidade, ou seja, isto significa que é muitíssimo densa, Vai, fazer com, vai ser um escudo de proteção ao sistema clique para que este não parta. Imaginem, quem está em casa pode imaginar que cada vez que calcassem numa lâmina com, na, na zona da junta com mais força, ou ao fazer uma remodelação em casa, tivessem a colocar um sofá na zona da junta, iam partir a junta, e iam ter que substituir toda a zona do piso ia ser uma grande chatice, uma grande complicação e uma despesa completamente desnecessária. Isso é tudo, é, é, basicamente, a, a base de Go4Cork Unique consegue ressalvar essa situação. Portanto, é, é uma base que também, tal como a go 4 Core Plus, tem uma propriedade acústica também muitíssimo interessante, tem 21 dB sobre um piso vinílico, é, depois depende muito de, de, dos sistemas de piso que são instalados em, em cima, mas acima de tudo é uma base que permite suportar, muitas cargas, ou seja, se eu tiver objetos de grande dimensão, grande ou pequena dimensão, que caiam em cima do, do piso vinílico, aquilo que nós não queremos é que fique uma moça, que fique eh, algum tipo de indentação, ou seja, uma marca no piso, e isso claramente que é eh, um dos principais contributos da base go 4 Cork Unique, é efetivamente evitar essa moça, evitar esse eh, desgaste do material e o, o facto de ficar um material rapidamente eh, destruído. Porquê? Porque tem uma capacidade grande de absorção dessas cargas, portanto, não só como o colega está a demonstrar ao andar em cima do piso, que são, no fundo, cargas de curta duração, mas de enorme intensidade, que é uma pessoa a andar. Imaginem, num espaço comercial, como é a loja do Merlin, o número de pessoas que passa aqui diariamente, estes pisos têm que ter algum índice de proteção, caso contrário, rapidamente se desgastam e rapidamente ficam destruídos. Portanto, as bases contribuem muito nessa, nesse sentido e nessa orientação. A, a, a questão térmica. É, é mais uma vez a valia e é, o porquê da cortiça também estar aqui inserida neste, nesta aplicação, é, tende muito também para, essa, para esse sentido. Ou seja, uma validação daquilo que é, é todo o escudo térmico, mais uma vez que uma base de cortiça consegue é, é, atribuir ao sistema piso como um todo. E Eu falo sempre no sistema piso porquê? porque o sistema piso é composto pelo menos por três camadas. O piso final, que é aquele que o Oliveira estava a pisar ainda agora, a base que é a base intermédia e depois a laje de botão ou o piso que existe já, que já lá está, ou se estiver a fazer uma obra de renovação e se estiver a instalar um piso novo em cima, é, é, a minha primeira camada vai ser o piso que lá está. Portanto, a capacidade, e reparem numa coisa, porque há, à partida pode parecer que uma base com 1.6mm de espessura tenha uma, uma, uma baixa capacidade de regularização, mas pelo contrário, o facto de ter as cortiças e as ervas, isto é um material altamente denso, portanto isto é muito difícil de rasgar, tem uma tensão de rotura altíssima. Mesmo para quem está a instalar e foi fácil e foi fácil de perceber quando o colega desenrolou o rolo, basicamente ele desenrola sozinho dada a sua densidade. Mas esta, esta, esta dimensão da carga então é importante para conseguir regularizar, compensar. Principalmente que acontece muito isto em todo lado e acho que depois aqui na, na, nas lojas os, as pessoas que são responsáveis das secções, principalmente dos pisos, observam muito isso que é os pisos resilientes quando são adquiridos, muito boa parte das vezes quando são renovações é para instalar em cima de um piso existente, um piso por exemplo cerâmico, é, numa cozinha, numa casa de banho e o que é que acontece com os pisos cerâmicos? Têm sempre uma junta entre o azulejo, entre cada azulejo há uma zona de junta é, o que é que esta base faz? Embora tenha só 1.6mm, ela foi desenhada com 1.6mm precisamente para não aumentar também a cota do piso final, e ao mesmo tempo consegue em 1.6mm compensar eh, as irregularidades portanto, de uma cerâmica, de um piso cerâmico que tem a zona da junta, acaba por ser completamente compensado com uma base com esta capacidade. Principalmente porque as evas, tendo alta densidade, conseguem efetivamente, comprometer, eh, eh, conseguem, efetivamente ter o compromisso de regularizar todas essas zonas das juntas, etc. Pronto, toda a questão que também é importante ressalvar, que é, tendo em conta um piso muito... Já agora podemos chegar... Tendo em conta um piso tão fino como é um piso vinílico, desta dimensão, é muito fácil, se eu tiver um cerâmico em baixo ou uma laje de betão a ter pequenas areias, pequenas pedras, em que rapidamente, num piso de 2 milímetros, Vai haver um efeito de telegrafia. O efeito de telegrafia é o que é que é? É esse, esse areado todo que, fica, que está na laje, que é muito, é aquele, o botão é areado de cimento com água, portanto vai ficar um, um conjunto de areado que depois com a carga vamos ver toda essa telegrafia a passar para cima. Vamos ter todas as marcas da laje que está imediatamente abaixo no piso em cima. O que é que, o que, é que a base go 4 que Unique vai fazer? Precisamente é regularizar, colmatar essas irregularidades, prender essas areias, essas areias, para que elas não passem para o piso. Portanto, basicamente, a função principal, é, do, um, a função principal é, das bases, é, neste caso, das bases é, go for cork é, são, efetivamente, um, a regularização é, de, todos, de todos os pisos, é, dois, uma proteção, é, é, quer seja ela acústica, quer seja ela térmica, portanto, enorme componente térmica e acústica que existem nas bases go 4 sejam elas essas que nós estamos aqui a ver hoje, a incidir hoje hoje estamos aqui a incidir em duas em particular o Unique e o Plus mas tal como vimos temos esta amplitude da gama que cobre todas as categorias de piso que existem no mercado e portanto há essas principais características a capacidade de polarização, a acústica térmica a proteção contra cargas contra pesos a durabilidade do material ao longo da vida acaba por ser acompanha todo o período de vida do, do produto quando comparado com outras componentes com outras matérias-primas então aí é, é gritante a capacidade da cortiça versus versus os outros materiais Portanto, as componentes e as características do material, permanecem intactas durante a, a, o, a vida útil do edifício, neste caso do pavimento, que é aquilo que a gente está a falar, é, dada essa resiliência de um material natural, como é o caso da cortiça, acho que o exemplo que demos há bocadinho é, é altamente fácil de perceber de como a cortiça tem essa capacidade, portanto, a capacidade de se adaptar ao meio onde está a ser instalada e aí é regularização, ou seja, vai adaptar as irregularidades do piso, absorvê-las e não deixar que elas passem para cima. Vai servir de escudo acústico para que eu não tenha qualquer tipo de transmissão de ruído de impacto para andares superiores ou andares completamente contíguos. Vai servir de escudo térmico para conseguir, num espaço que esteja a ser aquecido ou arrefecido, eu manter as condições de aquecimento e de arrefecimento para que estas não passem para outras zonas da habitação. Portanto, tem aqui um conjunto vastíssimo de características, já para não falar, e voltando à questão da sustentabilidade, que acho que também vos diz a todos em casa um pouco, cada vez mais, que quando estão a adquirir um produto com estas características à base de cortiça, adquirem efetivamente um produto com características sustentáveis, com uma capacidade elevada de contribuir para aquilo que é hoje muito falado, que é a pegada de carbono e a importância que isto traz para todos nós. Portanto, para finalizar, efetivamente, acho que é importante salientar a forma como, efetivamente, as bases Go4Cork, a base de cortiça, conseguem aumentar o período útil de vida dos nossos produtos. Acho que, é, acho que é altamente importante salientar, efetivamente, que conseguimos, independentemente de ter aqui um melhor ou pior piso Final, a base consegue, de certa forma, um equilíbrio muito interessante para o sistema piso como um todo, garantindo os atributos que, por muitas das vezes, não são dados pelo piso, a questão acústica, por exemplo, eh, nem sempre é dada pelo piso final, e esse, eh, esse, esse gap vai ser colmatado, efetivamente, com, então, com a introdução das nossas bases go 4 sejam elas o Plus ou o Unique, como falámos aqui hoje. Portanto, Desde já eh, agradecer também a vossa atenção desse lado, espero que, tenham, efetivamente, eh, espero que tenhamos conseguido contribuir com algum eh, conhecimento eh, do nosso lado sobre as bases eh, de cortiça. Portanto, há aqui uma panóplia muito grande de materiais eh, que, que a Amorim Corco Composite explora eh, no Le Merlin. Hoje falámos de uma categoria que são as bases eh, para pavimentos, Estamos também presentes no Lagoa Merlin em outras categorias, seja nos materiais de construção, seja na secção de decoração. Portanto, há uma amplitude diversa onde os materiais à base de cortiça podem e são utilizados. E desafio a quem está em casa também a descobrir um pouquinho mais sobre os produtos que temos. Não só estes que são mais técnicos e são produtos altamente eficientes na sua aplicação, mas produtos que depois servem em outras aplicações, como os materiais de decoração, que vocês podem encontrar aqui na, vossa, na loja do Luguer Merlin, na secção de decoração. Portanto, desde já o meu obrigado, o obrigado da Amorincor Composites ao Luguer Merlin pelos dias de bricolagem e obrigado aí em casa.